E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco E hoje a gente vai jogar Blooms TD6 pela primeira vez, cara Eu só peço uma coisa a vocês, cara, uma única coisa Assiste o vídeo até o final, pô Mesmo se tiver ruim, pô, vai lavar a louça, deixa rolando aí o um videozinho Vai arrumar a tua cama, vai fazer qualquer coisa Mas assiste até o final aí que vai estar tá fortalecendo a gente pra caramba Pessoal, esse é o jogo, Blooms TD6 é, Eu sei que o Gaules já jogou pra caramba o Casimiro também já jogou pra caramba Parece ser divertido Eu já joguei o Blooms Adventure Time, gostei um pouquinho Não virei fã, né? Mas vamos ver o que a gente vai achar Do Blooms TD6 Aqui é só a gente conhecer no jogo, tá? Eu nunca vi antes E pessoal, eu vou jogar esse jogo graças ao Maspo Esse rapazinho aqui, ó Maspo666 Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Rapazinho, chegou na minha live e me doou esse jogo. Porra, mó da hora. Vamos poder jogar junto até, inclusive. Ele tem aqui uns videozinhos. Ele já tem lá seus inscritos, né? Que Ele fez a... Ele fez a divulgação no canal do Mestre Luan Gameplays. Aí pegou lá <risos> um pouco de inscritos. Veja aqui, ó. Ele tem a pior série de Minecraft do... do YouTube. Confia, cara. É a pior série de Minecraft que você pode ver. Sério mesmo, sem mentira. Olha só isso aqui. Cuidado, hein. Vou dar play. O vídeo mais esperado por vocês, cara. Eu tava vendo nos comentários, cara. Bateu mais que a minha meta. Bateu mais que a meta esperada, cara. Porra. valeu aí, cara. E vamos tentar gravar pelo menos um episódio por semana dessa série de Minecraft aí. Que eu tô com esperança que vai dar certo. Um episódio por semana, né? Um episódio por semana. Vamos ver isso aqui. Foi postado há oito meses. O próximo vídeo foi depois de sete meses. <risos> Ai, caralho. <risos> Mas ele é bom. Sobrevive. sobrevive. Matando o um cachorro. Meu Deus. <risos> Fazendo os pobres do cachorro sofrer no mini Crash. Enfim, galera, passa lá no canal dele e, sei lá, dá um incentivo pro jovem. Pessoal, tá aqui o jogo, ó. Vai me desculpando se o áudio estiver alto ou baixo. É porque eu simplesmente não testei o jogo ainda. Tô abrindo aqui com vocês pela primeira vez. Vamos juntos embarcar nessa viagem aqui do Blooms TD6. Os Blooms invadiram sua cidade, tome de volta. Cara, uma coisa que eu gosto no Blooms é a mãozinha com o dedinho que fica tocando. Nossa, muito engraçado isso. Impeça os Blooms de passarem Como eu já joguei Blooms Adventure Time Eu não sou Um noob completo né? Aí vamos fazer aqui o tutorial ó, Coloque outro macaco Darby e clique em jogar Vou Colocar outro macaquinho aqui ó. Sempre tenta cobrir A maior área possível Que aí dá bom Cobrindo a maior área possível dá bom Aí agora vem uns balãozinhos. A gente clica aqui em play, né? É isso. Vamos ver? Ó. Aí vai estourando os balãozinhos. É isso. Ao passar do tempo vai ficando mais difícil. Foi fácil, não? Clique em jogar pra começar a próxima rodada. Já? Ó, ele vai estourando os balãozinhos. Ah. Quer me ver jogando isso em live? Segue a Twitch lá, cara. Estourar blooms dá experiência aos seus macacos. Ah, já dá pra upar. Melhorias. Hum, que da hora. Não tinha isso no Adventure Time, eu acho. No Adventure Time, eu ganhava dinheiro e comprava melhoria. Equipamento. Libere por 100 XP, dardo de longa distância, disparo rápido, tiro certo. Dispara 15% mais rápido. Cara, eu vou pegar o disparo rápido. Deixa eu ver. O custo, ó, 50 XP, 80, 100. Disparo rápido. Vamos ver Você liberou a categoria, mas ainda precisa Aplicar lá os macacos no jogo Toque um macaco agora Vou Ficar nesse aqui Ah Então, só pode ser em... Ah, entendi Não é nos dois, é em um por vez Nossa, ele ficou ligeiro pra caralho Precisa de ajuda? O que é isso? Quincy é um herói macaco que se melhora durante o jogo. Ele pode estourar vários Blooms a cada tiro. Quince é esse aqui, né? Hum. Ah, o raio dele é bem grande, ó! O raio dele é bem grande. A gente. Ó, oh, vou colocar aqui. A gente vai acertar bastante Bloom, cara. Are you kidding me? Nothing gets past my Ó, oh, gostei, mano, na moral. É bem Friend Family. Apesar de eu ser politicamente incorreto, né? De eu ser mal, mal visto na sociedade. Dá pra gente fazer isso aqui, cara. Lá vem, ó. Cara, o Quincy é muito rápido. Nossa. Não tá nem chegando lá, cara. Nossa. Nossa. Ó, oh, gostei. Ó, oh, estamos ganhando dinheiro também. Será? O que é que faz com esse dinheiro? Ó. Oh. Escolha um macaco para liberar. Tem então, um bumerangue. Lança um bumerangue que segue uma rota curva. Bom alcance e perfuração. Uma rajada curta de taxinhas em oito direções. Lança uma poderosa bomba contra o Blooms. Baixa a de tiro, mas afeta a área ao redor da explosão. Estoura e congela Blooms próximos por um momento. Blooms congelados ficam imunes a dano perfurante. Não congela Blooms brancos, zebra de chumbo. Dispara uma bola de cola? Cara, eu vou pegar esse aqui, mano. Vamos colocar ele? Ahn... Uh... Colocar aqui, ó. Pera aí. Aqui. Tá bem posicionado, não tá? Acho que dá pra gente colocar até mais. Olha, já dá pra upar o macaco. Que doideira, gente. Como é que upa isso aqui? Disparos muito rápidos, dados de longa distância. Bora liberar? Hum... 400 XP? Eu ainda tenho 410. Tiro certo. Vamos liberar o tiro certo. Ó. Oh. Hum... Aqui a gente já... 450... 400... 500. É. E agora pra colocar? Não tem como colocar? Tiro certo. Coloquei okay. ok Ah, gente, entendi A gente usa o XP pra melhorar A habilidade E usa a grana para colocar a habilidade Entendi Da hora Bora lá Vamos colocar devagar pra ver não, vai rápido mesmo oh, Aqui eu quero ver devagar Parece que ele joga cola só em um né? Eu achei que ele ia jogar Um jatão de cola, mas também ia ser muito apelão nice. Você tem uma habilidade ativada Elas criam poderosos efeitos temporários Para ajudá lo a vencer Escolha cuidadosamente quando usá-las Pois cada uma tem uma recarga Antes de poder ser usada novamente Como assim? Disparo rápido Qual a habilidade que eu, que eu liberei? Que isso? Não, não quero colocar mais macaquinho Não, eu não quero Cara, qual foi a habilidade que eu liberei? Liberar nível 4 Não, ele upa sozinho ah, gente, eu não tô entendendo o que, que dá pra fazer aqui. Sério mesmo. Vamos colocar outro macaquinho aqui pra ver? Aqui, ó. Um macaquinho aqui. Hum... Pera aí. Não dá pra mover, né? Não dá pra mover. Eu acho que eu vou deixar esse aqui pra colocar aquele negócio rosa que atira taxinhas. Se eu conseguir liberar ele agora. Então um macaquinho aqui vai, vai acalhar. Deixa eu ver o que, que dá pra fazer. Tiro certo de lâminas. Disparos rápidos. Será que dá? Dá, hein. Hum. Interessante, gente. 190. 190. Ó. Oh. É isso. Disparo a longa distância Disparos rápidos Beleza Vamos ver o que vai acontecer agora Blooms verde Nossa, esses aí tem muita armadura, não tem? Uma rodada por fim Nossa, quem dera se o fim chegasse O fim do hora da aventura, tá? E aí, pô, eu gostei cara, na moral, valeu aí Maspo pela generosidade cara, porra, eu sei que eu preferi um Pix de 30 reais, mas um jogo de 30 reais, tá mais do que maravilhoso, vai render conteúdo, ó, oh, ganhei dinheiro ainda, ô oh, louco, porra, aí galera, vocês querem uma, alguma série, algum vídeo com o Maspo jogando nós dois? Atualização de Torre Nova Incrível. O Domador de Feras comanda poderosas feras terrestres, aquáticas e aéreas. Para ajudar na sua luta contra os blooms, missões, parta para aventuras desafiadoras e divertidas. E aprenda mais sobre os macacos. Novo mapa intermediário. Nossa, isso aqui é tudo novidade, coisa que eu... Eu acabei de chegar, tudo é novo, então... Atualização em 36. É, entendi, isso aí é uma nota de atualização. Galera, se vocês quiserem deixar dicas aí embaixo nos comentários. Pode deixar espaço aí é de vocês. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora, gente. Tem esse ovo brilhando. Dinheiro de macaco. Dinheiro de macaco pra um macaco youtuber. Recompensa diária. Ah, tem recompensa diária, cara. Eu não sou muito fã de recompensa diária, não, porque... Eu não gosto de me sentir preso numa coisa. Tem um presentinho aqui também. Liberado nível 20. Missões libera nível 40. Libera nível 20 e nível 10. A gente só vai conseguir fazer missão no nível 10. Espera. Desafios diários e eventos são liberados no nível 20. A gente pode fazer o quê? Jogar? Heróis? Quincy? Nossa, tem tanta opção aqui pra gente mexer. Jogo social, poderes, conhecimento. Conhecimento, vamos ver o que é isso. Você começará a ganhar pontos de conhecimento simio a partir do nível 30. <risos> Campo dos símios. Toco da árvore. Sempre da cidade. É que foi, foi aqui que a gente jogou, não? Não, não, é totalmente é diferente. Iniciante intermediário avançado expert. Não dá pra vir. Tem que ser no iniciante, né? Bora aqui na primeira fase. Bora botar no difícil pra ver se a gente tanca. No difícil, os macacos custam mais que o normal. Você começa na, na rodada 3. Os blooms se movem um pouco mais rápido. Você tem 100 vidas. Vencer a rodada 80 no difícil te dá uma medalha de ouro na pista. Puts, ó Porra. Vamos começar com o herói? Vamos começar com o herói, cara. O Quincy. Vamos ver o que vai acontecer. Pô, que da hora, mano. E aí, gente? Eu tô com 200. Ainda não dá pra fazer nada. Eu vou ter que dar play de novo. Ó, já dá pra gente comprar um macaco Poxa Pena que não dá pra mover, né hum... Dá pra comprar? Ó, oh, então a gente A gente acumula experiência De um jogo pro outro, cara Que da hora, mano Logo, logo a gente vai ter tudo isso aqui liberado Caramba you want some? Gostei, cara Eu achei que cada, cada jogo Você tinha que acumular experiência tudo de novo Poxa Ah, agora eu quero esse carinha aqui Cospe Tachinha. Na moral eu Vou ver como é que ele funciona já já Pô, o Quincy ali na frente, mano, tá lascrando, não tá? Fala sério. Hospital. Hum. Hum. Ah, pessoal. Será que vai. Ah, pessoal, acho que eu fiz cagada. Vamos colocar pra ver o que acontece? Como eu disse, aqui é que é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Hum. Não tem como você querer que eu seja profissional. Bora ver o que vai acontecer. Ah, mano, qual é? Ela atirou? Vamos ver se ela tá atirando. Ah, pior que ele nem tá passando pelo Quincy. Continue jogando Bloom's td Regularmente confira novas atualizações, mapas e eu não consegui ler tudo. Vamos lá, eu quero ver a taxinha em ação, cara. Pô, pessoal, deu ruim, cara Joguei fora ela Parece que ela não tá atirando nada Tá atirando? Ah, ela subiu de nível Acho que ela atirou sim Quincy Hum Não, deixa o Quincy quieto Deixa eu ver isso aqui Melhoria Ó, oh, mais taxinhas, taxinha de longo alcance Cara, essa aqui, mano O alcance dela precisa ser maior Não precisa? Fala sério Ah, cara, agora eu quero ver Ó, oh, ela tá atirando agora? Ah, meu amigo, tá atirando Poxa, agora... Ah, não, agora a gente... Pô, agora a gente acertou, fala sério Nível 4. Eu quero liberar o bumerangue agora. Tá, mas... Poxa, tá dando, um... tá dando um problema porque... Tem que upar o macaquinho também, não tem? Vamos colocar o macaquinho onde? Eu acho que aqui seria outra taxinha. Então vamos colocar o macaquinho... Aqui... Vamos colocar o um macaquinho aqui, nesse local. Disparo a longa distância. Isso aqui, longa distância. Uh, disparo rápido. Ok. Vamos lá. Caralho, isso aqui tem 80 rodadas, gente! Eu não acredito nisso. Olha só 80 rodadas. Meu amigo. Esse jogo é infinito. Tem conteúdo aqui pra a vida inteira, cara. Ah, meu Deus. Pode dar play? Olha só. Caramba. E o, o que é que o macaco bumerangue faz? Não, deixa ele quer ter. Vamos dar play de novo. Eu acho que eles dão conta. Ó. Oh. Quanto mais você usar um tipo de macaco, mais melhoria você liberará pra esse tipo. Porra, mano. Da hora. Vamos colocar aqui, ó, o... O macaco da colinha. Vamos colocar ele aqui, ó. E a gente tá com bastante dinheiro, tá? Aliás, a gente não tá com tanto dinheiro assim, mas... Pode passar a Bloom, que tem mais outro macaquinho aqui. Tem outro ali ainda pra pegar. Pode ir de novo. Vai indo. Nossa, cara. Na moralzinha, eu ganhei. Eu, eu, eu gostei, velho. Por, por mais. Fortaleceu demais, velho. Na moral, velho. Brigadão, bicho de coração. Vamos colocar aqui Longo alcance Ó oh! Caralho, a gente é estrategista, velho Na moral Não passa nada, fi Bora botar o bumeranguezinho agora Boomerang, eu vou colocar onde, gente? Vamos colocar o Boomerang aqui. Junto desse outro macaquinho. Que aí ele, ele, ele... Poxa, cara. Eu acho que eu vou colocar ele aqui, tá? Vamos ver o que, é que ele faz. Bruns regeneradores. Esses lindos bruns em formato de coração crescerão camadas perdidas a cada instante. Peraí, peraí, peraí. Ó, oh, ô louco. Ele regenera mesmo e é rápido a regeneração dele, tá? Ah, dá pra aumentar uma cola. Melhorias. Cola mais forte. Pode envolver dois boons por disparo. Bora colocar dois boons por disparo? Hum, dá pra fazer isso aqui também? Dá. Bola corrosiva. Ai, ah, caramba, que delícia. Pô, mano, que da hora. Taxinha de super alcance. Ah, mano, pelo amor de Deus, isso aqui, né? Dispara taxinhas mais rápido. Ah, boa. Ó. Oh. Cara, tá ficando muito top isso aqui, velho. Mais taxinhas, opa, é, acabou nossa grana agora, bora colocar pra vir mais Ó, oh, ó oh, o bumerangue que da hora, ele sai, ele bate vários cara, ó Olha isso, ah, eu gostei velho, na moral, gostei Boa, nosso heróizinho tá upando, hein? Pode ir, pode ir. Dá pra gente ir fazendo as paradas. Não, sem querer, sem querer. Não quero colocar mais aqui. Não precisa ainda. Olha só, esses dois macaquinhos. Até esse bichinho aqui quase não tá trabalhando. Blooms pretos. São pequenos, mas contém dois rosas dentro também. São imunes a explosões. Nossa. Então eu tenho que colocar um... Algum bicho de tiro rápido aqui pra já sair pegando o bloom preto. Hum... Vamos colocar um macaquinho aqui. E esse macaquinho aqui a gente já vai, ó... É baratinho mesmo pra upar Caminho fechado? Por que que tá fechado? Só dá pra colocar dois? Não dá pra colocar um? O de cima? Sei lá Galera, bebam água, tá? Bebam água que é bom pra saúde Ah, ele tá errando. Ele tá errando, não tá? Primar Macaco. Oh, Macaco de gelo. Estoura e congela blooms próximo por um momento. Dano perfurante é tudo que eu tenho, né? Então eu não vou colocar ele agora, não. Ah. Hum que eu faço gente não pera eu quero clicar aqui em melhoria tiro triplo ah. tiro certo nossa estamos ganhando XP rápido usa uma besta de longo alcance poxa nossa mas ficou muito sinistro ele já já a gente vai pôr a besta pra ver como é que ele fica. Bloom branco são como bloom preto, mais imunes a efeito de gelo. Da hora. Já começaram a chegar aqui, tá vendo? Bora lá, pode ir mais. Blooms camuflados. Não são afetados por seus macacos A menos que haja uma forma de detectá-los Quincy pode nível 5 E macaco dardo pode com a melhoria Mira melhorada Vixe Será que eu tenho mira melhorada? Acho que tenho né Tá, vamos ver o macaco dardo Mira melhorada Ó, oh, já colocamos uma besta nele Nossa, mas ficou com alcance muito longo Macaco dardo ah, dá para gente selecionar para ele acertar o. O Bloom. Que da hora. Mas será que ele só acerta Bloom camuflado? Bora ver isso aqui agora. Bloom roxo, eu não vi o que, que o Bloom Roxo faz. Gente, pelo amor de Deus, e agora? Ah oh, meu Deus, como é que eu não vi o que, que o Bloom Roxo faz, cara? Como é que eu vejo ajuda aqui? Ah, parece que o Bloom roxo, ele, te... ele tem uma camada a mais de proteção. Não sei. Quincy tá aqui nível? Tá... Ah, o Quincy vê o... o balão roxo também. O balão camuflado, foi mal, gente. Foi mal isso. Ah, é difícil raciocinar, cara. Deve ter atenção, não deixa. Vamos sair liberando isso aqui, né? Libera tudo que tem pra liberar. liberado, liberado e liberado, ok. E dá para melhorar alguma coisa? Pô, vamos jogar. Nossa, mano, eu quero, eu quero terminar essa fase aqui, cara. Na moral, eu quero terminar. Ah. Macaco militar. Macaco submarino dispara torpedo teleguiado contra blooms próximos. Precisa ser posto na água. Bucaneiro nele, dispara pesado dado. Então, precisa ser posto na água. Pode atirar contra blooms que possa ser visto em qualquer ponto da tela. Com um rifle e retira duas camadas de blooms atingidos. Voa sobre o chão disparando uma rajada de dado altamente perfurante. Caramba! Sobrevoa a área sempre que você direcionar. Dispara duas armas de dados pesados. Nossa. Ah, eu vou liberar o atirador. Deixa eu ver o que o atirador faz. Ele pode estar em qualquer lugar da tela. Vamos testar isso. Vamos, vamos testar isso agora. Cara, eu gostei desse macaquinho, velho. Não dá para fazer nada. Hum, a gente só tem três habilidades, a gente só pode escolher duas. Isso aqui é. Ah? Como assim? Eu não entendi. Vamos deixar ele do jeito que estava. É, não dá pra fazer mais nada. Estamos pobre de novo. Bloom de chumbo, eles são fãs de metal. Então não são afetados por coisas afiadas. Tem tipo com um bomba. Eu não tenho bomba nenhuma. E agora, gente? Gente, eu não tenho bomba. Gente! Oh, não. Ai, ai. Ah! Oh! Como que eu ia adivinhar isso? Como? Como que eu ia adivinhar isso, cara? Para! Ah não, pessoal! Que isso? Pô, pessoal, como é que eu ia adivinhar, velho? Que precisa ter o um canhão também. Roda, né? Oh, mas fala sério. O joguinho é bom. Eu gostei. Hum. Se vocês quiserem ver mais vídeo aí no canal. Deixa aí nos comentários. Mas é certeza que na Twitch eu vou jogar, tá? quiser seguir a Twitch, tá aí o, o link. Todo lugar do meu canal tem um link da Twitch. Na descrição, é, na, na aba sobre do canal também tem. E cola lá. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo aí, pô. Uh, quiser deixar um like aí é bem-vindo. Quiser comentar alguma coisa aí também é bem-vindo. E valeu. Valeu, Maspo!